Rolou barba. hoje eu vim na bruxa, velho. Atrasado. Cheguei do Cia, parei em casa. Aí eu almocei, né? Inventei de deitar na cama. Oh. Quando acordei duas e meia. Ah, duas horas pra dar um trabalho. <risos> eu é, velho. Vim na bruxa, velho. Correndo feito da porra. Nem pode. É O pessoal vai se metendo assim na porra Viu? Tá bom Melhorou Algo me eu peguei a faixa errada. Mas vamos mudar. Finalizando, negociando. Valeu! Pô, tudo apagado, velho? Viu aí como é que tá o freio? O freio tá bom, né? Tem uma segurada da porra agora aqui É ali pô. Ele, ela precisa de mais de mais. Aí pegou aqui o apoio do pé. Aham. Uhum. O apoio do pé, eu que eu botei a mão pra, pra não amassar o carro nem nada. Entendi. muito. aquela muito eu passei devagar. Ah, aí senti ela. Ela segurou um pouquinho aí eu freei. Muito mais tranquilidade. Agora parar aqui. Tá foda. Valeu, Valeu Jô. Esse é o nosso parceiro Fabiano. Vamos agora pra pós. Matéria é gerenciamento de escopo. Curso MBA em gestão de projetos. Vamos fazer essa pós aí, terminar. Eu já perdi alguns convites de dar aula em faculdade porque não tinha uma pós, não tinha esse pequeno detalhe. Aqui tá rolando aquela confusãozinha, velho. polícia pra caralho. Pelo menos parece que tá tudo bem. A confusão que eu me refiro é, hoje a prefeitura demoliu algumas casas onde é chamada ali a favelinha da Pituba, que é terreno invadido, o pessoal não pagava algumas coisas, mais que era ponto de droga. Ó, eu assim não sou a favor de tirar o pessoal das suas residências, porém como é invadido aí fica mais difícil, né, de você tentar negociar, eu acredito que a prefeitura possa ter entrado em contato antes com os moradores deu aviso, tudo mais pra sair, procurar outro lugar mas assim, eu acho que a prefeitura deveria ressarcir, sei lá mas já é outro lugar pro pessoal morar, né o pessoal invadiu porque não tem, não tem dinheiro, né, pra, pra comprar um terreno um desses projetos aí do governo, um programa dar uma casa, sei lá Pra pessoa não chegar no zero, tentar ajudar de alguma maneira, né? Mas parece que não é isso que acontece. Opa, então a gente não passa. Você não quer, a gente não passa. Aqui, aqui, aqui, jogou pra cá. Não, por isso que era Maurício, mas não é não. Opa, opa, opa! Lumpa, lumpa! Todo mundo vai ficando, vai ficando, vai ficando. Vai ficando! Vamos por fora aí? Não, por fora não é legal. Eu lembrei, estacionamentos ficam um... à esquerda. Logo à esquerda para. Estão vendo? À direita também, mas tem menos. procurar meu cantinho e ficar de boa. Bom, galera, então é isso aí, o vídeo curtinho. Já chegamos no nosso destino. Um beijo pra vocês. E até mais tarde, quando a gente fizer o vídeo da volta. Tá bom? Tchau, tchau.